Boa noite a todos noite. Uh, Meu nome é Gilson, sou um trabalhador da casa E hoje eu estarei fazendo o Evangelho da Noite. Eu vou tirar a máscara Estou numa distância adequada de todos e Fica mais fácil para poderem me ouvir Sim. Boa noite a todos de casa também que nos ouvem Nas Sim. redes sociais uh, Na nossa casa hoje tem alguém que é a primeira vez que está presente? Sejam muito bem-vindos Qualquer necessidade de orientação, de questionamento, vai sempre ter um trabalhador com um nome, podem procurar questionar, estamos aqui prontos para auxiliá-los. Então nesse momento, eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos, vamos procurar deixar todos esses problemas, o cansaço do dia do lado de fora dessa casa, Estou buscando assim. Um pouco de equilíbrio, serenidade para a nossa mente, para o nosso coração. E vamos aproveitar para agradecer. Agradecer pela semana que tivemos, pelo dia que tivemos, pela possibilidade de acordarmos nesse dia. Podemos ter uma refeição. Pela chuva que vem caindo, que vem molhando nossos campos, para a possibilidade de trazer novos alimentos. Vamos agradecendo o mentor desta casa, que está sempre nos apoiando, sempre nos iluminando. Agradecer o anjo de guarda de cada um, esse mentor e irmão que sempre está do nosso lado, sempre nos incluindo sempre buscando nos mostrar o melhor caminho a seguir. Pegamos em suas mãos e caminhamos com ele, pois ele com certeza é o irmão que só nos quer o bem. E nesse caminho, Encontramos nossa mãezinha Maria de Nazaré. Essa mãe amada, essa mãe querida. Essa mãe que nos acalenta, que sempre nos põe no colo. Essa mãe que está tudo amor, que deseja para nós sempre o amor, o perdão, que possamos sim perdoar, que possamos pedir perdão e possamos também nos perdoar. Para que assim abramos mais espaço no nosso coração, para que possamos amar esse amor incondicional de mãe, esse amor maravilhoso. Nos juntamos à nossa mãezinha e chegamos até o um Mestre, esse Mestre Jesus, esse que veio para cá milhares e milhares de anos, para nos ensinar cada passo do amor, para nos mostrar que devemos amar ao próximo como a si mesmo. E fazer ao outro aquilo que gostaria se fosse feito a nós. E nos juntamos também a esse mestre a esse irmão. Para chegarmos até o nosso Pai. Esse Pai da vida. Esse Pai misericórdia de Esse Pai que nos dá a possibilidade da reencarnação. E em cada reencarnação evoluirmos moralmente espiritualmente. Esse Pai que nos dá a possibilidade de acordarmos a cada dia.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 e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Senhor Jesus. Boa noite novamente a todos. O tema do nosso Evangelho hoje, só O tema do nosso Evangelho hoje é sofrimento, provas e expiações. Muitas pessoas me perguntam às vezes, né, para saber que eu sou espírita, mas o que são provas, o que são expiações? Nem todos têm esse conhecimento geral disso. Então expiações é algum erro que cometemos no passado e temos que resgatar esse erro. Então, por exemplo, de repente no passado eu fui homicida, então eu tenho que vir para cá para que meu espírito evolua, porque eu vou precisar passar por algumas etapas para poder me identificar e resgatar isso que tá ocorrendo. E provas são os mecanismos que nós temos para passar. Então, muitas vezes, eu escolho, é, no outro plano, uma prova que eu quero para a minha existência atual, para que eu possa evoluir. Porque nós conseguimos evoluir espiritualmente, mas porém aqui no planeta, porém encarnados. É a forma que nós temos de crescer, desenvolver e evoluir. Então, essa é a diferença de provas e expiações. E quando a gente fala um pouquinho em sofrimento, sempre nos vem o quê? A dor. Não sofrimento, dor, machuca. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Isso é algo assim que nos vem como imposição, porém é o que mais nos ajuda a evoluir. É o que mais nos faz crescer e desenvolver como espíritos que somos. E nesse planeta que vivemos, de provas e expiações, se estamos aqui... É porque temos alguma coisa, ou para resgatar, ou para evoluirmos. Para ajudarmos também no desenvolvimento e evolução do nosso planeta. Porque o planeta só vai progredir, só vai crescer se nós nos auxiliarmos. Se nós estivermos juntos nesse trabalho. Se não, não conseguimos. Quando a gente fala sempre que sofremos ah, ou pensamos né, a dor, o que a dor nos faz? A dor nos iguala. Então, não existe uma dor diferente para o rico, uma dor diferente para o pobre, uma dor diferente para raças diferentes, para religiões diferentes, a dor é a mesma. A dor de perder um filho, por exemplo, é a mesma para quem é rico, para quem é pobre, para quem é evangélico, para quem é católico, para quem é espírita. A dor é a mesma. Então, a dor ela vem para igualar a humanidade. Então, ela vem fazer com que sejamos todos iguais. Para isso que nós trabalhamos para a nossa evolução. E como a dor é igual, para vocês terem uma ideia, a gente começa a pensar: por que sofremos? Joana de Angeles, que é um espírito trabalhado por Edvaldo, Edvaldo Pedro Franco, no livro Plenitude, ele tem uma psicografia que ela diz o seguinte: os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consistente para um progredir fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Ambicionados por todos os espíritos encarnados no mundo material, as expiações servem para que nos reeduquemos enquanto espíritos. Ao passar por essas experiências dolorosas, conseguimos melhorar nosso comportamento. E, em muitos casos, voltamos para o momento anterior, quando cometemos equívocos e degradamos nossos passos para o progresso. Como um suicida, que, ao se entregar aos revises do suicídio, engendra dores imensas em seu caminho Para esses, as expiações servem para re reconstruir o caminho perdido anteriormente. Então é isso que ela nos explica, que a gente realmente você precisa reencarnar você precisa passar por esses momentos de provas e expiações para que você possa progredir crescer, para que numa outra etapa você consiga evoluir cada vez mais. Porque a tendência de todos nós, como Deus nos quer, são espíritos puros. Então precisamos de várias encarnações para chegarmos até esse ponto. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 18, ele nos traz a instrução dos espíritos, vem o mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral. Porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino dos céus. Então, o que ele nos traz? Sofrer é difícil para todo mundo, então, bem sofrer, dor, é algo meio complexo. Mas se nós conseguimos entender que há uma necessidade para passarmos por isso e não ficarmos, ah, meu Deus, ah, o que acontece? Por que, que Deus me deu isso? Por que, que Deus fez isso comigo? A gente não consegue evoluir. Então, nós precisamos entender um pouquinho e sabemos que a dor, ela acontece e vem. A gente, às vezes, não consegue Evitar. O sofrimento, ele é evitado. O sofrimento a gente consegue amenizar. Como isso? Tendo essa tendência de entender o porquê que você está passando por aquilo e passar com equilíbrio com tranquilidade, serenidade, sem muitas lamentações, sem muito choro ah, Nesse ponto, tem uma amiga minha, que já há alguns anos, né, a gente já tem um conhecimento já há uns nove anos, ela passa por momentos de, de, de câncer já há algum tempo. Tratamentos vão, tratamentos vêm. Ah, sente muitas dores. Chora das dores. Muitas vezes ela pede vibrações, orações para ela pelas dores. Mas eu nunca a vi se lamentar. Eu nunca a vi reclamar o que está passando por isso. Nunca. Pelo contrário. Ela sempre tem um sorriso. Onde a gente se encontra... Ela está feliz. É uma pessoa que eu sempre a vejo, eu sempre a vejo assim, cuidando do próximo. Ela olha para trás, ela vê quem está precisando. Porque os problemas dela, ela vai ter que encarar e ela encara, sem lamentações. Mas ela olha para trás e vê tanta gente que está necessitando de ajuda. Quantas vezes eu vi alunos mandar mensagem: Eu apoio para tal lugar para acolher tal pessoa que está passando por necessidade. Com dores. Né? De manhã estava com dores, de tarde está saindo para auxiliar. É isso que precisamos entender. A dor existe, a dor machuca. Só que a gente tem que tentar passar por né? ela de uma forma diferente. É isso que o Evangelho nos traz. É isso que ele nos mostra. Vamos buscar passar por essa dor, mas sem se lamentar. É difícil? Não sei, a gente lembra aquele desenho, não sei da época de vocês, do Raj, que fica, ó oh, céus, ó oh, ó oh, dor, tudo era ruim, tudo acontecia com ele. Agora imagina se todo mundo fizer isso. Ah, meu Deus, tudo acontece comigo. Não, a gente tem que passar por essas provas. Agora a gente dizer também que tudo que nos acontece é uma expiação, é uma prova que temos que passar. Todas as dores são problemas do passado? Não. A grande maioria das dores que temos hoje são por nossos nosso presente. Somos nós que acabamos causando muitas dores para nós mesmos. Mas tem aquelas inevitáveis, aquelas que nós somos passados, são as expiações que vimos. E cada um sabe a dor E né? como eu disse, a dor do rico não é diferente da dor do pobre. É a mesma dor. Há é um cálculo renal que dói em um, dói em outro do mesmo jeito de se pegar. Não tem, tem como ser evitado. Então, nossa dificuldade. Gente gente. E quando a gente fala aqui, a gente vem com algumas provas, vocês já imaginaram. Né? Vou até parafrasear um pouquinho o Adão do Dutra. O que, que ele, diz? ele diz? O seguinte, Jesus escolhendo vir para o nosso planeta. Ah, eu vou tá nascer com uma longevão. eu vou sofrer. Eu quero, eu quero que me agriga, que me bata, eu quero que os meus apóstolos vão me largar de lá. Eu vou ser traído por um deles. Olha só. Imagina a pureza de espírito. Aí como ele diz nisso, perguntaram para ele, mas mestre, você não precisa passar por tudo isso. Por que, é que você quer passar por isso? Eu só posso ensinar o quão a dor pode ser amenizada se eu passar por ela. Se eu mostrar para todos o que, que acontece, foi o que ele fez? Foi crucificado, foi espancado, furado, machucado. Passou por tudo. Né? E ainda disse: Senhor, perdoe-os, não sabem o que fazem. Olha só que maravilha. Olha, olha só a divindade. Nós vamos conseguimos chegar nem escutar, apesar que algumas encarnações, né? lá para frente a gente consiga também seu Espírito puro e passar por isso. E no mesmo Evangelho, nesse mesmo trecho, a gente tem a... uma parte que ele fala assim. Bem-aventurados os aflitos, pois, se traduzir assim, bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cento a alegria que lhe falta sobre a terra, e depois o trabalho virá o repouso. Lacordaire de 1873 então você vê o que ele traz É o bem sofrer É a gente entender que a gente tem que passar por isso E passarmos com dignidade Passarmos sem lamentações Sem medo e sem dores. E aqui No Vivendo o Evangelho Nós temos uma, uma parte Que diz o seguinte a Vitória maior tá? Quiseste alguém Amigo que dividisse contigo as tristezas e realizações, mas tuas horas são marcadas de solidão. Sonhaste com o filho saudável, que preenchesse teus dias com alegria pura, mas a criança que trazes nos braços padece dolorosa provação, aninhando em teu colo o corpo frágil e atormentado. Ansiaste pelo noivo compreensível que te concretizasse os ideais de vida, mas o companheiro que partilha de teus passos está crivado de enganos e ilusões, exigindo-te doses generosas de tolerância e abnegação. Desejaste a família solidária e equilibrada, que te sustentasse o coração nos momentos difíceis, mas teus parentes entreguem-se a desativos, compelindo-te ao sacrifício e devotamento esperaste a cura da enfermidade que te aflige, as noites de insônia, mas a dor e a limitação te torturam com frequência. Aguardaste a situação confortável e fácil, por merecimento de teu trabalho e dedicação, mas as dificuldades persistem, arrojando-te as preocupações e incertezas. Planejaste o futuro risonho da realização profissional, mas obstáculos desviam-te do caminho do sucesso, arrancando-te lágrimas e desconsolo. Lutaste por vitórias, reconhecimento e paz, mas tuas batalhas terminam em fracasso, indiferença e atribulação. <risos> Diante dos sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita do que plantastes ontem em existências desperdiçadas no erro. Persevera no trabalho digno e entrega-te à inspiração de Jesus, na certeza de que a aflição que te pesa nos ombros é, na verdade, a cruz redentora que há de te conduzir à vitória maior na vida eterna, onde encontrarás a verdadeira felicidade. Então, como já foi dito até no Evangelho, a felicidade não é neste mundo. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais onde estamos agora, para que não temos que voltar e fazer todo esse resgate de novo. E se não, resgatar, não, não resgatarmos algo de vida anterior, vamos ter que voltar de novo e buscar novamente para esse resgate. Então, isso que nós tentamos entender. E assim é: como a gente sempre diz, pode existir injustiça, óbvio que pode, pode, mas injustiçado nunca. Deus é misericordioso. Deus não vai deixar que sejamos injustiçados. E assim, é castigo? Deus os castiga? Não. Ele quer o melhor para nós. Por isso que Ele quer a nossa evolução. Por isso que Ele quer que nós caminhemos de forma a aceitar um pouco do que nós temos que passar. Se for essa necessidade para passarmos, aceitemos. Abramos nossos corações. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Olha para trás. É muita gente que precisa de ajuda. Quando você passa a ajudar alguém o coração se quando você vê o um sorriso de quem está precisando e você está lá na hora para ajudar é a coisa mais maravilhosa do mundo que possamos todos fazer isso quer seja com uma palavra quer seja com ombro um amigo quer seja ouvindo quer seja com meios materiais vamos auxiliar vamos fazer o melhor que possamos e era essa o que eu tinha para passar para vocês que a sua a, em função da, do sofrimento, provas e expiações. Que todos possamos sair daqui hoje e pensarmos um pouquinho. Que o sofrimento é necessário para que possamos evoluir. E quem sabe assim a nossa evolução vai ser mais tranquila, mais serena, mais equilibrada. Então, novamente, eu vou pedir para que todos fechem seus olhos, que energizados que estamos, equilibrados que estamos, vamos assim fazendo nossas vibrações lembrando -se sempre que vibrar é desejar que aconteça. Então vamos fazer as relações de amor, de paz, de saúde, de serenidade. Vamos vibrar por esse nosso planeta. Esse nosso planeta que ainda é de provas e expiações. E vem passando por uma mudança. Quem sabe logo seja um planeta de regeneração. Para que aí sim o sofrimento diminua e possamos ser cada vez mais felizes. Que tenhamos uma semana abençoada, carregada de muita luz, muito amor. E que vamos todos em paz e possamos estar na próxima semana todos juntos. Beijo no coração de todos e todos de novo.